bande guru padatdandam bhaktavin dasamanitam Sri chaitanya pravum bande nita ananda sahoditam sinandana nanda nandang nanda gopi jano samayuktam binda vanam manubhari. Bhancha kalpataru ashcha ke pasindu bevachha patitanang pavune bhavishnavi piyo namo namah mukhan karoti vachha alang pangonglang hetrim yat ke patamahang bandhi paramanandamadhu Nabati Padevi Satavatoi Namo Namah Nara Ayana Namaskita Naranjava Narottam Sankirtane kishna Katopodeshi Gauri Abatrasho Prakasa Nature Sada guru-bhakti-yukta, bhakti-pramadakshya-jago-dvarunam Deiyam sada paribhavagnam avishtadoham Tethas padam siva virinchanutam saranyam Bhetatthiham panatapa lbhavaddhipotam Bande-mahapurushate-charunarha-bhingam pad pallavala kha channamani bespuriji Vespura-jeetakimabhiga-bhodo-shmadarji Purna-nuragra-sosagra-saramorti Saradhika-mai-kada-kipa-karo-sa Shri krishna chaitanya Prahune, Shri Adraita Gada Dhar Sivasadi Gaura Bhakta Binda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Adraita Gada Dhar Sivasadi Gaura Bhakta Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama ramo ramo deva aja anulammi tafujavu kanuka bhuda to shankirtanai kavitaro kamala shatashu visham baru dije jogodar mopalu bande jagat piya karuna bhataru Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namami Gangi <coughs> <coughs> Sura-sura-ir-bandito-dip-bharupam bharupam bhukti ncha mukti sinitam bhavanurupenna sada nara ganga tarangra jata kalabam gori nirantara vibu bhagam nara uno priya manongo mada puharam barano se bhajavi shanatham <coughs> vagi lakshmi jascha bhakshesi jasasthe hidhantam bi Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Nibritto tarshir babu ushadat chatta Output transcript: Utomas loco guna novada, Biram medo binapa sugnat. Nibrita torshe rupogi amana, Babu shadat chotramano virama, co utomas loco guna novada, Biram medo binapa sugnat. Gaudiagostipati, diagostipati, se chila bactisidanta sarasvati gosamitako prabupada. O Paramahamsa Jagadguru disse, Depois de abandonar este corpo, onde iremos? O que acontecerá conosco? Ele disse que nós devemos pensar sempre neste ponto, repetidamente, para desenvolver o um nível da nossa consciência. Gaudiya Gostipatrita Shishila Bhakti Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada o Jagadguru disse: "Nós devemos nos perguntar aonde iremos depois que abandonaremos esta forma, este corpo. O que vai acontecer? Devemos repetidamente nos perguntar sobre isso, meditar sobre isso, pensar sobre isso, para desenvolver seu nível de consciência e alcançar um determinado ponto." As pessoas que estão ocupadas com o mundo material, mais ou menos, eles se comportam como animais. Por que você os está insultando? Alguém poderia me perguntar. Eu não estou insultando ninguém, é um fato. Então, como podemos provar isso? Bachishtha Muni disse isso, na verdade. Ele disse que os materialistas eles são como animais. Porque os animais? Eles são ah, dirigidos controlados pelos próprios in, e pelos, inst, pelos instintos naturais. Mas o ser humano? Ele tem um intelecto. Eles têm uma racionalidade. Eles podem pensar sobre o que é bom, sobre o que é, ruim, sobre o que é ruim, e podem decidir. Mas eles não fazem isso. Eles não usam essa racionalidade para compreender a realidade. Então, aqueles que não usam a racionalidade para compreender Deus são iguais aos animais. Ganino Hina possubi chamano, gan no naranam, ganino hina possubi chamano. Amin Ahar har neta vai mais tunancho, chamano meta naranam, chamano meta possubi naranam, gan no visecho, naranam, ganino hina possubi Human beings are also eating seres humanos estão comendo e os animais também estão comendo. Eles vão se reproduzir, dar filhos, gerar filhos e os animais também. Os seres humanos dormem, os animais também dormem. Os seres humanos têm medo, os animais também têm medo. As, é, o comportamento e os sentimentos são os mesmos. Os animais da floresta, porém, não podem nos machucar, eles podem nos atacar se estiverem com fome, mas eles não chegam a fazer tanto dano quanto os humanos podem nos fazer. As almas que estão na forma dos seres humanos, elas podem destruir o mundo. Os seres humanos são perigosos, os animais nem tanto, eles têm uma certa limitação. Na almoço eles não te atacam quando estão com fome. Mas os seres humanos não são assim, eles podem atacar pessoas como quiserem. É por isso que nós temos um pouco de cuidado, nós estamos preocupados com os seres humanos, nós não estamos tão preocupados com os animais. Sim, um dia sim, eles vão alcançar o nível humano, mas aqueles que estão na forma humana fazem, podem fazer o quê? Ponto de interrogação. Eles acham que são inteligentes, acham que querem viver a própria vida com o próprio estilo, eles não querem ouvir sobre regulações, sobre autocontrole. Mas o que os Vedas e os Vaishnavas nos dizem, Ensina é que nós deveremos desejar sermos controlados pela pela divindade suprema por Guru e pelos Vaishnavas. Uma vida regulada é muito bom. As pessoas pensam que eu fui é, que se eu for controlado pelo Guru e pelos Vaishnavas, eu vou perder minha liberdade. Então, por que eu deveria perder minha liberdade? Eu tenho minhas, minhas habilidades, meu caráter. Se você quer se libertar no sentido verdadeiro, agora no presente você não está livre no, no sentido verdadeiro. Eu sei que você tem a sua liberdade, que você desfruta dela, mas essa liberdade não é absoluta. No, no, presente, no momento atual, quem vai parar você? Você pode fazer o que você quiser. Você não deveria ser fazer atividades criminais, mas o resto você pode decidir, não é fazer o que você quiser. Quem vai parar você? Você está, então, desfrutando dessa liberdade, nós sabemos. Mas essa liberdade, ela não é uma liberdade absoluta. Você nunca parou para pensar sobre isso. Nunca você para para parar. A minha liberdade não é liberdade efetiva. Eu estou sob o controle da ilusão. Na verdade, nós estamos presos, Mas você não se lembra. Nós somos prisioneiros. Por conta de nossas atividades passadas, por nossos pecados, nossos erros, nós somos colocados numa prisão por Maya. E uma espécie de tratamento está acontecendo na cadeia. Às vezes a gente apanha, às vezes você é obrigado a fazer uma coisa ou outra. Nós estamos sob o controle de Maya. E aqueles que são inteligentes podem facilmente realizar que nós não estamos livres nem um pouco. Nós não somos livres. É só uma aparência. Você eu falar de um filósofo alemão chamado Immanuel Kant, ou de um escritor russo chamado Leon Tolstoy, ou do grego Sócrates. Eles foram filósofos eles Úteis à sociedade, apesar de não terem feito Haribadjana. Mas eles uh, comentaram, uh, analisaram, muitos filósofos analisaram a natureza desse nosso arbítrio. eles perceberam algo muito especial. They they realize, muitos filósofos foram capazes de perceber que tem. existe alguma coisa superior it a it nós. Eles não têm uma prova. Eles especulam. Eu acredito nesse ponto. Existe algo além dos seres humanos. E o universo é controlado por alguma coisa. O próprio Einstein falou sobre isso. Einstein falava sobre Deus. Maharaj está contando que estudava em institutos de ciência quando era adolescente jovem e lá uma vez ele liu uma citação de Einstein eu quero entender os pensamentos de Deus, a mente de Deus o resto são detalhes, disse Einstein ele sabia que existia Deus mas ele não conseguia realizar a doçura desse Deus, doçura desse Deus como os Vaishnavas realizam e você disse que é Vaishnava, mas eu não tenho coragem de dizer isso eles realizavam que o infinito é controlado por um ponto comum, por algo, um fator comum. E nosso bhajana significa encaixar o nosso, o nosso ponto central com o ponto central do infinito. Nosso bhajana, nossa vida espiritual, significa tentar é, conectar... Você tem um ponto central, não tem? Você tem o seu, o, seu, o seu indivíduo, o seu centro. O seu ponto personal não é o mesmo que eu. Você tem seus desejos. Hum, você tem um, um centro. Quando esse centro pessoal, quando esse centro da sua identidade se sintoniza com o centro comum de todos os universos, com o centro do infinito, isso sim vai ser Bhakti. Então, como é que você pode verificar isso? Verificando se o seu ponto central coincide com o ponto central de Bhakti Pramod Purigoswami de Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Todos os pontos centrais dele são o mesmo. E se existe um ponto central em geometria, como com um compasso. Você põe o compasso num ponto central e você faz muitos círculos. Se você mantém o mesmo ponto central, todos esses círculos vão estar um dentro do outro sem problema algum. Você pode mudar o raio do compasso, um pouquinho maior, um pouquinho menor e incontáveis círculos você pode fazer. Mas no momento que você muda o ponto central de um pouquinho, e você vai fazer um outro Sucre. círculo, aquele ele vai interceptar, ele vai cortar outros círculos. Esse é o momento pelo qual as pessoas brigam umas com as outras, porque cada diva quer manter o seu ponto central eles não estão prontos para sair do próprio centro. E esse centro é o falso ego. Eles não estão prontos a, a, a desequilibrar o perno ao redor do qual elas tomam todas as decisões, elas acham, enxergam o mundo, elas não querem perder esse ponto. Mas esse ponto é o falso ego. Se eu realmente consigo tirar o meu ponto central e colocar ali o ponto central do, do infinito, aí sim eu estarei sempre certo. Mas as pessoas pensam no contrário, elas pensam em defender esse, esse ponto de vista pessoal. Kant né, era um filósofo bastante é, agudo. Ele costumava dizer, quando eu olho para o céu de noite, eu me enlouqueço. O que é isso? Quem fez tudo isso, esse universo infinito? Infinitas estrelas e planetas, todos ajustados na sua posição, como eles estão sendo sustentados? Qual o significado dessa criação? Quando de noite nós olhamos para o céu, não, nós nos enlouquecemos, nós nos perguntamos, quem criou tudo isso? Imagine que em algum momento alguém faça uma atividade equivocada, que eu tenha cometido um erro, um pecado. Depois disso, mesmo sabendo que é ruim, eu não devo fazer isso, se eu sei que é ruim, não é? Mas às vezes a gente faz mesmo assim. Quem que, quem que dentro de mim está dizendo para mim que eu cometi um erro? Por que você fez isso? Você não deveria ter feito isso. Quem é essa personalidade? Eu não consigo entender quem ele é. Quem é essa personalidade que dentro de mim me controla? Que aponta os meus erros? Até aqui, os filósofos, os psiquiatras ocidentais conseguiram tentar entender, mas não além disso. Mas Nós tivemos a grande chance de entrar em contato com o Prabhupada Bhaktisiddhanta, com o nosso Guru Varga, e nós temos uma realização direta com o Senhor Supremo. Krishna vem também na forma de Chaitanya Mahaprabhu, e mais isso é uma grande vantagem para todos nós que alcançamos essa misericórdia. Eu já disse, a nossa liberdade não é uma verdadeira liberdade. É uma liberdade aparente, falsa. Hoje ou amanhã, ou a qualquer momento, a nossa liberdade nos coloca em problemas, porque ela não é uma liberdade genuína. Nós só alcançamos a liberdade genuína quando harmonizamos todos os nossos desejos com o Guru Vaishnava e com o Senhor Supremo. Eu posso dar um exemplo disso, de Shambaba, um poeta bengali, quando era um menino, eu ouvia essas poesias, eu li um livrinho de poesias em bengali, muito lindo. Quem vai viver sem liberdade? Todas as entidades vivas têm um de, um, seu de, seus desejos, então eles querem desfrutar dessa liberdade. Nenhum ser vivo quer estar sob o controle de outro. Mas. Que nós devemos enxergar? Que nós não conseguimos, as pessoas não conseguem enxergar a verdadeira forma dessa liberdade material. Eles não sabem como ela é, o que ela é. Vamos supor que Krishna me aceite de dentro do meu coração, ou com o coração dele. E aí, finalmente, eu vou desfrutar de uma liberdade real. Se Krishna, Bhaknada, Thakur, Chaitanya Mahaprabhu ou ah, alguém do nosso Guru Varga me aceitar com todo o coração, sem restrição, então eu finalmente alcançarei o nível de uma liberdade real. Eu vou dar um exemplo de Shambhava. Se Krishna me aceitar, eu posso ter acesso livre em todo, por todo o Universo, como Narada Muni. da Muni não precisa de um passaporte, de visa, de certificado de imigração, de nada. Ele vai a qualquer lugar. Ele tem acesso livre a qualquer lugar do Universo. A qualquer lugar do tempo e do espaço. Mas você não pode, se você vai atravessar a fronteira da Índia, você tem que trazer passaporte, visa, um monte de documento mas Naradhamuna e os grandes Rishis eles podem ir onde quiserem porque ele é aceito por Krishna. Krishna diz, que ele é meu. Eu conheço um exemplo prático de Shandasbhajima Maharaj. E também há uma história parecida no Shastra. Está explicado nos manuscritos que todas as qualidades de Krishna se manifestam no devoto puro. Há exceto de algumas qualidades, como o poder de criação, arasalila, os devotos nem devem desejar isso, claro. Mas as outras qualidades de Krishna, sim, se manifestam no seu coração. Mas Krishna vai reservar algumas potências, como a criação, a lila, existem a flauta, tem coisas que são pessoais do Senhor, mas outras qualidades se manifestam, pois está escrito isso. Mas os não-devotos não podem alcançar essas qualidades. Eles não têm free acesso no universo. Se Krishna abraça um devoto puro, como Gopakumar, se Krishna abraça Gopakumar, mas Krishna ainda não te abraçou. Então, nós temos que alcançar esse nível. Então, Maharaj está contando de um homem muito rico que está indo numa vila de motorista. Ele, foi, ele estava sentado. E um dia, ele observa uma garota pegando água num poço. Ficou muito impressionado por ver a beleza dessa moça e ele disse, pare o carro, Chama aquela moça. Onde você mora? Ali. Quem é seu pai? Meu pai é aquele ali. Ela disse o nome do pai dela. Eu quero conhecer seu pai. Ele parou o carro foi até a casa dessa moça. Ele era um camponês. Ele era um, um peão. Muito pobre, sentado com uma gamcha, ele propõe, eu gostaria de que sua filha fosse a esposa de meus filhos. E esse homem responde, você está brincando comigo? Ele falou, não, eu não estou brincando. Com certeza você está jogando, brincando. Eu não, eu não posso, como assim? Eu estou tão pobre. Eu não tenho nem prato para comer. Minha filha não é educada. Eu não tive dinheiro para mandá-la para as escolas. Se você aceita, eu vou fazer dela a mãe dos meus filhos. Ah não, ela vai ser esposa do único filho dele, acho, desse senhor. Ela vai ser esposa Ela vai ser nora dele E ele disse, não se preocupe, eu vou cuidar da educação dela Tudo E aquela moça Ela começou a estudar Foi para a faculdade E o que que nós tá, por que, que nós estamos falando sobre isso? Porque era um homem muito rico Cheio de propriedades E agora eu vou perguntar Fazer uma pergunta. Quando essa moça estava na casa do pai, ela era muito pobre. Sim ou não? Sim. Mas quando a moça se casou com o filho desse milionário, agora ela é pobre? não mais. Todas as propriedades, os tesouros agora são idênticos entre a esposa e o marido, não é? É o mesmo exemplo. Se o Krishna me aceita, eu recebo acesso livre. Ninguém vai poder me influenciar, me controlar. Se, enquanto o Krishna não me aceita plenamente, então, até, aquele, até esse ponto, nós estamos com problemas. Você tem que pensar nesse ponto de novo e de novo. Nunca se esqueça desse ponto. Tente pensar nisso, refletir nesse fato. É algo real, é algo prático. Isso pode acontecer. Krishna pode aceitar você plenamente. Não tenha dúvidas. Sim, nós... Não sabemos se nós vamos poder alcançar Krishna ou não. Ora, se eu encontrar Krishna, se você me prometer que eu posso alcançar Krishna daqui a um milhão de nascimentos, eu começo a dançar. Jogo até as roupas fora. tão feliz que eu fico. Se você me disser isso. Ai, agora eu tenho, vou ter certeza se alguém me disser isso, não? Se você me der um certificado. A pessoa que recebe esse certificado do meu guru de Prabhupada Bhaktisiddhanta, então eu vou acreditar, não vou? Como Mahaprabhu. Vamos explicar um passatempo que vai ilustrar isso de maneira prática. Quando o Mahaprabhu manifesta o seu Narayan Lila, ele se mostra como sendo Vishnu Narayan com os quatro braços, ele entra num humor de opulência. E todos os devotos trazem muitíssimo leite, bananas, frutas e Mahaprabhu toma tudo. Como no festival de Anukut, que Giriraj Govardhana come todas as preparações de milhares de pessoas. E ele me pergunta, tem mais? O nome da vila chama-se alguma coisa? Você tem mais? É o nome dessa vila, eu fiquei lá. Perto de Govardhan. Anur. Anur é a língua dos Vrajavasas. Anur, tem, tem mais? Porque Girilaraj se manifesta e, lá, come e, tudo, ainda vira e fala: Anor tem mais? E eles trazem milhares de preparações, tudo que eles tinham em casa. O Mahaprabhu, nesse momento, também faz esse passatempo. Leite, tra, trazem galões para ele, ele toma tudo. Ele é o Senhor Supremo. Onde vai? Ele está fazendo isso para distribuir prema. Porque ele aceitando a prachada, ele abençoava a pessoa que trazia. O Maharaj vai explicar isso e você... Nós vamos escutar e vamos querer dançar de felicidade, diz ele. Então a mesma coisa também acontece em um outro local. O Maharaj vai explicar sobre esse outro passatempo de tarde. Então, o Senhor Supremo pergunta se tinha mais. E depois ele distribui prema, amor puro por Deus. O Mahaprabhu fala... Para Rupa Goswami Pada, Arupa, uma gota de prema pode inundar o mundo inteiro. Uma gota que vem de Aprakita Jagat. Ele fala para Rupa Goswami em Hilarabad que uma gota de prema. Uma gota de amor puro por Deus. Krishna é um oceano de amor puro. Uma gota dessa inundaria todo o universo material. Nosso coração é que nem um caranguejinho. Você só enxerga a matéria e você não consegue ultrapassar esse limite. Esse é o nosso problema. Crab, eu acho que é caranguejo. Sim. Se você submerge seu coração anantadeva, com Anantadeva Nityananda, seu coração okay. fica do tamanho do infinito. E você é aceito por Nityananda Balarama. E aí você alcança o sucesso espiritual. E Mahaprabhu distribui esse amor puro para Deus, esse êxtase. Venham, venham, tome, prema. O senhor Brahma Shankar, o Sr. Shiva. Está escrito no Kirtana, não está? Aquilo que é raro pelo Senhor Brahma, Mahaprabhu está distribuindo facilmente. Tome, tome. Ele dá para os pássaros, para os animais, para todos. É algo que é raro para o Sr. Brahma. Então, como Gauravatar, como Avatar dourado, Sri Chaitanya Mahaprabhu, nesse papel Krishna, em determinados passatempos, Ele distribui prema para todos os seres que estão ao redor dEle. Essa é a manifestação de Goranga. Gauravatar, o Avatar dourado, não calcula Ah, essa pessoa não tem qualificação. Nesses passatempos específicos, Goranga Mahaprabhu não vai analisar se alguém é qualificado ou não. Ele não vai pensar dessa maneira. Ele simplesmente vai dar as qualidades pelas quais nós merecemos esse amor, Puro, esse êxtase. Vamos imaginar que alguém queira te dar raça ou leite, alguma coisa, você tem que trazer um pote, não é? A raça é livre, o, o, o, a bebida, o doce, o refresco é livre. Nesse caso, raça Maharaj está falando de um líquido específico, real. Mas você tem que trazer um pote, não? Mas Guranga Mahaprabhu, é? o que isso quer dizer para os Vaishnavas é que você tem que trazer um pote limpo, ou seja, de se livrar dos Anartas para receber raça. Mas Mahaprabhu, nesses passatempos, ele diz: Eu estou distribuindo o pote e a raça. Ou seja, ele tirava os anartas das pessoas imediatamente e concedia êxtase e amor puro, prema, Krishna prema. Essa é a especialidade da misericórdia de Goranga Mahaprabhu, que é superior até do próprio Krishna. Ele não vai se importar. Nesses momentos, tome o pote e a raça. O homem é mortal, mas quando ele toma a raça, ele se torna imortal. Mas quem vai beber? Isso foi algo que foi distribuído uh, por desejo do Senhor Supremo num momento específico. Você não consegue isso a qualquer momento. Agora você tem que fazer né, para merecer então, se aproximar disso. Então, o Goranga estava distribuindo o prema. E todos estão dizendo para a mãe dele, ó oh, Satchima, ela é a mãe internacional. A nossa maternidade é pequenininha, quanto nossos filhos, não é? Esse é meu filho a minha criança. As mães pensam nisso. O amor delas fica fechado naquele quarto. Aqui estão meus filhos, todos nesse quarto. Mas Satchimata, a mãe de Mahaprabhu não é assim. Ela tem uma, um desejo maternal internacional, infinito. Todos ela trata como filhos. Então, Satchimata Goranga Mahaprabhu, vê que ela não está recebendo aquele prema. Ele fala, ela cometeu alguma ofensa. Então, Mahaprabhu vai dizer que Satimata cometeu alguma ofensa. Que ofensa ela poderia ter cometido? Ela é mãe de Mahaprabhu. Bom, em determinada ocasião, a Dweita Gosai, a Advaita, Acharya, uh, Mahavishnu e Sadashiva, nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Então ele estava dando Harikata, explicando Bhakti, distribuindo Bhakti. E um dia, o filho mais velho de Satchimata, ele estava completamente drogado pelas palavras. As pessoas têm, às vezes, a, a vício de açúcar ou então, é vício de vinho. Harikata. Isso é muito ruim, mas se você é, tiver é, é, é, é, e, é, é, vício de ouvir harikata, isso é muito bom. Nós podemos ah, louvar é, é esse, esse, não, esse, é. esse vício de ouvir harikata, de harikata é, é. puro. Isso é Só algo muito abençoado. O Bisparupa tinha vício de ouvir o Harikata, ele nem brincava, o dia inteiro ele se sentava diante de Adwaita Sai para ouvir o Harikata. ele não ia nem almoçar, ele não tinha tempo para almoçar, ele ficava ali, então Mahaprabhu era pequenininho, ele era o irmão mais novo, né? ele andava para lá e para cá, peladinho, pequenininho, Comoragem. Editou um livro chamado Nimai sobre a infância de Mahaprabhu. O Maharaj está ditando esse livro. E ela vai dizer, Menino, vai lá, meu filho, vai buscar seu irmão mais velho. Visvaru, irmão mais velho de Chaitanya Mahaprabhu. E Mahaprabhu ia até lá. Cheio de devotos lá. Quando o Senhor Supremo entrou no quarto. Pelado, pequenininho, pequenininho, lindo ele era, e entrou no quarto, no meio dos, dos sábios. Ele fala, irmão, irmão, vem, a mamãe está chamando. Qual que é o último objetivo do Harikata? Ele estava ali, então o Harikata parou. Que Harikata podia continuar. Ele estava ali se ele era o objetivo do Harikata, e todo mundo ficou olhando para ele. E ele pega a roupa do irmão, vem, vem, vem. Vem, mano, a mamãe está chamando, prachada. E a Doita Gosai olhou, quem é esse sujeito? Quem é esse menininho que chama tanto nossa atenção assim? Então. Quando Vishwarupa se vai do mundo material, Vishwarupa quis realizar esse irmão mais velho de Mahaprabhu. Ele pôde perceber que a vida material era completamente instável. Isso foi um ensinamento para nós. Vishwarupa e Nityananda são não diferentes. Nityananda interpreta o papel dos dois. São diferentes corpos. Então, esse irmão mais velho de Mahaprabhu, que vai tomar sannyasi, ele, ele tem um passatempo que, para nos demonstrar, bastante complexo para nos demonstrar que a vida é muito instável, que nós não temos que desenvolver apego por nada e por ninguém. Então, ele decide ir embora de casa. Então, ele tomou sannyasi e se foi. Quando seu primeiro filho tomou sannyasi, Satimata ficou preocupada. Onde foi meu filho? Oh, meu Deus! Ela começou a chorar. Ela parou de comer água, de, comer, de tomar prachada. comer água não, beber água. E Nimai começou a crescer, e aí ele começou a ir também na Assembleia de Adwaita Gosai. E Satimata ficou perturbada. O nome dele é Adwaita. Estou achando que esse nome não é bom. É o nome dele bom. é Doita, porque ele separa a mim dos meus filhos. Ela nem pensou isso. Ela nem pronunciou isso. Ele levou meu primeiro filho, agora o segundo filho, agora ele também quer aqui abandone minha casa. Esse é a Doita? Eu, é, eu acho que ele é Doita. A ah, Doita significa único. Doita significa separado. E ela ter pronunciado isso mentalmente, dentro da mente, ela não pronunciou em voz alta, isso é ofensa. Então essa foi a ofensa que Satimata comete contra um Vaishnava. E Mahaprabhu detecta isso. Mas ela como mãe pensa, ele não tem misericórdia de mim? E Mahaprabhu não dá prema para ela. Porque Mahaprabhu ele concede que os Anartas se vão, mas a ofensa a pessoa tem que tirar. Então, quando a Doita Gosai ouviu isso, ele, ele desmaiou. Quando falaram para a Doita Gosai que ela não recebia a prema porque ela estava como tinha cometido ofensas, ele desmaia. Mas aí, quando ele desmaia, ela vem e ela pega a poeira dos pés dele e põe em cima da cabeça. Coisa que ele jamais teria permitido, porque ela própria é a Shoda. Mas isso foi um arranjo do Senhor Supremo. Ele desmaia para ela poder tocar nos pés dele e colocar a poeira na cabeça. Então, aí ela se liberta dessa ofensa que ela fez a ele, ao Vaishnava. Mas tem um personagem para quem Krishna não dá prema, como Mahaprabhu, Mukunda. Ele vai para qualquer tipo de Harikata. Ele é como um camaleão. O camaleão, você vai para um lugar verde, ele fica verde. O camaleão, vocês já viram? Ele fica todo verde. Quando ele vai para um lugar cinza, ele fica todo cinza. O Mahaprabhu diz, ele é como um camaleão. Ele vai nas assembleias dos gyanis, dos advaitas vedantistas, dos mayavades, e fala, ah, vocês estão certos. Depois ele vai no outro lugar e diz, ah, vocês também estão certos. Mas Mukunda era servo dele desde pequeno, ele canta o Kirtana, os devotos vêm falar para ele, perdoe ele, Senhor. Ele fala, hum, ok, ele, depois que ele nascer um milhão de vezes, eu vou demonstrar misericórdia para ele. Porque enquanto ele ficar fazendo esse joguinho entre diferentes filosofias imperfeitas, eu não vou perdoar. Então, ele vai ter que passar um milhão de vidas, e quando Mukunda viu isso, ele começou a dançar feliz. Então, quando Mukunda ouve dizer que o Senhor Supremo daria a prema para ele daqui a um milhão de vidas, ele ficou feliz, que ele daria misericórdia para Mukunda. E Mukunda recebeu um certificado e começou a dançar. As roupas dele caíram e começou a pular, feito um maluco. O Mahaprabhu perguntou, por que ele está pulando que nem louco? Por quê? E Shrivas vem e pergunta, por que você está dançando? O Prabhu falou que daqui a um milhão de vidas eu vou receber prêmio, eu estou feliz. Aí Shrivas conta isso para o Mahaprabhu. Prabhu, ele está muito feliz porque você vai aceitar ele daqui a um milhão de nascimentos. Ah, é? Ele acreditou tanto assim no que eu falei, ele tem tanta fé que eu vou dar um o prema para ele ah, traga ele, traga ele Os milhões de passos, um, um milhão de vidas que ele precisava nascer se foram em uma fração de segundo o Mahaprabhu concedeu porque ele ficou feliz com essa notícia que parecia uma punição mas ele a viu como um certificado de que um dia ele ia receber prema o senhor pode fazer o que ele quiser o senhor decide distribuir prema como ele bem entende Então, nós vamos falar agora sobre um pouco sobre Gauranga Lila, sobre os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Nós podemos discutir o Bhagavatam e a cena de Udhava e Krishna, mas precisamos sempre conectar o Bhagavatam com os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Pois os passatempos de Chaitanya Mahaprabhu são como um comentário do Bhagavatam. Eles existem estruturalmente assim. Eles são um comentário, um corolário do Srimad Bhagavatam. Então o vai dizer a Krishna, eu não posso pregar, eu não tenho conhecimento. Ah, muito bem. Eu sei que você tem... É a impressão de que você possa fazer o que você quiser, não é? É por isso que nós pronunciamos isso no Kirtanam. Pangun significa que um, um aleijado pode atravessar os animalaias, o cego pode ir onde quiser. Esse é o poder de Mukunda Bhagavan, de Krishna, do Guru dos Vaishnavas. Então é por isso que o Udhava disse, se você quiser me dar qualidades, você pode. Mas se você fizer de mim um pregador, se você puder me ensinar a pregar, eu vou aprender. E Krishna vai responder para Udhava. Eu penso que uma pessoa que tenha tanto conhecimento quanto você não está disponível nem nos planetas celestiais, mas porque você é muito humilde, você diz que você não tem conhecimento. Ok. Se você quer saber alguma coisa, sente-se que eu vou falar. Uddhava se senta diante de Krishna. Antes de deixar o mundo material, ele vai responder todo o conhecimento espiritual, os segredos do conhecimento espiritual para Uddhava. Então, esse era, essa era o siddhanta de Prabhupada Bhaktisiddhanta. Se, se alguém for permitido ler até o décimo canto, que é algo que precisa ser regulamentado, pessoas comuns nem devem ler o Bhagavata nem o décimo canto. Mas se alguém chegar até lá com a permissão dos Vaishnavas, Tal pessoa precisa ler o décimo primeiro canto, porque se ela parar ali, é, ela não completou o processo. Porque o décimo primeiro canto, ele é a essência de todo o Srimad Bhagavatam. Né? Ele é o canto mais importante, o que dá as conclusões de tudo. Então, Krishna vai dizer, se você quer conhecimento, sente-se, eu vou falar. E nesse meio tempo, Uh, Shambhava já explicou que um sábio, que tinha o nome de Maitreya, chegou naquele momento e perguntou: Ó oh, Senhor Supremo, você pensa que eu tenho o direito de escutar o que você vai dizer? Krishna respondeu: sim, sente-se. Mas ele não colocou nenhuma pergunta, só Uddhava vai fazer perguntas. E agora nós vamos começar. É um capítulo muito lindo. Uddhava. <coughs> Agora, Sri Sukadeva Goswami, Goswami vai falar. falar. Bhagavan Sri Krishna vai a um lugar solitário e, si e se concentra em si mesmo. Quem, quem pode se concentrar em quem? Nos passatempos de Krishna, em Dwaraka. Krishna levanta todo dia de manhã, faz Atchamana e senta para um Asana e faz vida espiritual. Ele, ele pronuncia mantras. E, para quem ele está fazendo isso? Ele é o próprio Krishna, antes do sol nascer. Ele está concentrado em si mesmo. Ele está concentrado na sua Swarupa Shakti, em Radharani. Que oração Krishna pode fazer? Ele também pode. Ele faz bhajana. Ele faz praticamente o bhajana dos seus devotos. Nós estamos fazendo bhajana de Krishna, Krishna faz o bhajana dos devotos. Você não sabe. Então, todo dia de manhã, antes do sol nascer, Krishna se, se banha, senta numa asana, para nos ensinar que esse é o comportamento perfeito. Então, o Uddhava de diz que eles foram até um lugar solitário. Para se sentar ali com Krishna. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, eu já disse isso em uma das aulas passadas de Shambhava. O Udhava estava procurando Krishna. E quando ele achou Krishna, ele falou lá, Krishna está sentado embaixo de uma árvore de pipa e ele corre lá e se joga no chão, ó oh, Prabhu, onde você está indo? Você vai me deixar aqui? E Udhava começa a abrir seu coração. Udhava diz, eu acho que você decidiu. Abandonar, abandonar o mundo material, sim ou não, Krishna? Sim. Mas se você vai tomar essa decisão de deixar o mundo material, você tem que me levar com você, porque sem você eu não sobrevivo, diz como Sem você não dá, eu não posso viver. Krishna responde que pela oração dos semideuses uh, guiados pelo Senhor Brahma, eu fui forçado a aparecer aqui. Eles invocaram a minha presença, responde Krishna. Então, na, na beira do Kira-osha, do Kira-osha não, do oceano chamado Kira. É um oceano doce. Se eu não me engano. E Krishna ouve essa oração do semideus do Brahma e diz: Sim, por todos os problemas que os, as entidades demoníacas estão criando, eu vou aparecer. Responde Krishna ao semideus e ao Brahma. Mas agora, Krishna diz, eu já terminei de fazer tudo o que eles me pediram. Você tem razão. Eu decidi deixar o mundo material. Por quê? pelo pedido do Senhor para eu vim e agora eles me pediram que eu me vá, volte no nosso nível. Krishna vai passar pelo universo, eles querem receber o darshana de Krishna, então os semideuses querem que ele saia daqui. Mas Udhava disse, se você for embora eu não posso sobreviver. O meu coração e minha vida é você, ele diz, Krishna. Eu não tenho uma existência separada. Então, o senhor Krishna vai confessar. Eu terei que ir embora. Pelo pedido do senhor Brahma, ele vai dizer, eu não posso levar você, porque você precisa ficar aqui como meu representante que assim que eu deixo o mundo material, imediatamente, naquele momento, a cultura de Kali Yuga vai se manifestar. Kali Maharaj já estava vivo, um trem fora da estação, Ele estava esperando o Krishna sair. Ele vai criar problemas. Eu preciso de que um Acharya fique aqui. Um Acharya como você que possa ensinar as pessoas, guiar as pessoas. Você não pode ir embora comigo. A Minha ordem é seu dever, diz Krishna. Então fique. Então, Uddhava, observa a destruição da dinastia dos Yadavas, a Yadu Vamsa ishvare swarish hai isvarishwaram pranamo shirasa paadu pranjali stvam avashata whats okay, we came ki er diz ki diz esse mantra tadatam isvarishwaram pranamo shirasa paadu pranjali stvam avashata he discovered the godman sitting in the solitary place and he discovered bibhuto o Senhor Supremo sentado em um lugar solitário, embaixo dessa árvore, em completa indiferença, enquanto a dinastia Yadava estava se autodestruindo. Mas não era para ele um problema, ele sabia. Portanto, diante de todo aquele problema, ele estava indiferente. Porque Krishna é Krishna não é um yogi. Narasa está dizendo, ele não é um yogi. Yogi Ishvara, o controlador, o melhor dos yogis é Mahadeva. Quantos yogis existem? Cheios de yogis no mundo. Mas o controlador dos yogis é Shankara Bhagavan. Mas Krishna é guru, desse yogi. Mas Krishna é o guru desse Yogi. Ele é o guru de Shankara Bhagavan, do Sr. Shiva, que é o controlador de todos os Yogis. Mas o guru de Shiva é Krishna. Então ele é o guru daquele que é o guru de todos os Yogis. Por isso essa expressão está no plural então eu estou tentando explicar um pouco de gramática sânscrita de Shambhava. jagatam isvareswaram with heavy heart com coração pesado Udhava cai no chão de joelhos, os pés de lados de Krishna e diz: Os assuntos que tocam os teus passatempos e a tua personalidade são as coisas mais elevadas que existem. Qualquer alma que pronuncie perfeitamente seus passatempos alcança qualquer benefício. Nem que seja por um pouco tempo, quem pronuncia seus passatempos com pureza recebe imensos benefícios. E eu sei que você estava passando seus passatempos aqui e agora você vai se retirar do mundo material. Sob uma espécie de pretexto. Os rishimunis vão amaldiçoar os yadavas. Isso é, é seu desejo. É como um teatrinho. É, vocês vão dar a luz a uma clava de ferro e essa clava de ferro vai destruir todos vocês. Esse é um pretexto, é um drama. Tudo estava, na verdade, seguindo o desejo de Krishna. Yudhava pode realizar tudo, porque o devoto pode conhecer o coração do Senhor Supremo. Como Haridas Thakur vai dizer, a Chaitanya Mahaprabhu, eu acho que você vai deixar o um mundo material em breve. Por favor, me abençoe, para que eu não precise enxergar esse tipo de passatempo. Eu não quero ver você desaparecendo. Esse passatempo eu não quero ver. Antes que você abandone o mundo material, tire daqui. Me leve embora. Eu posso tocar esse ponto hoje ou amanhã. Então, Mahaprabhu para boa prova esse desejo do Senhor de Haridas Thakur. O desejo dos devotos não é separado do desejo do Senhor. Com certeza, o desejo de um devoto tem o mesmo desejo que Chaitanya Prabhupada Esse é o nível da devoção pura. O coração dos devotos está unido, imer, está submergido no Coração do Senhor Supremo. Então, esse passatempo em que os sábios amaldiçoam os jadavas, vêm de você, você quer retirá-los daqui. você você pode fazer isso muito facilmente. Bhagavan, o Senhor Supremo poderia parar a, a, a, a, a batalha entre eles. O que estava acontecendo? O Yudava sabia disso. Diante dos Panchapandavas, isso está descrito no primeiro canto. Quando Ashotama vai lançar a Brahmastra, a Brahmastra, O que é isso? Que bomba é essa? É a bomba atômica. Krishna diz. Ela é devastadora, ninguém pode parar o um míssil atômico. Você conhece essa arma? Então você pode jogar uma outra bramasta. Você neutraliza ela. Krishna disse, Eu sou capaz, a qualquer momento, de fazer o que eu quiser. Mas, mesmo assim, eu não quero resolver este problema. Em outro momento, preste atenção. Quando os quatro Kumaras, Marais eles de Chatur -san, os, os, os quatro sons, filhos, em inglês, quando eles amaldiçoam Jai Vijay. Vocês lembram? Quando os quatro Kumaras amaldiçoam Jai e Vijay, eles imploram por, um, por perdão. Krishna vai dizer para eles, quando eles dizem que não queria ser nós não queríamos ser amaldiçoados. A sua maldição vem de mim, responde Krishna. É por um canto do meu desejo que você foi amaldiçoado. E ao mesmo tempo ele vai dizer para Jai Vijay, veja, eu posso cortar a maldição dada pelos rishis, pelos munis. cards by vipra, cards by então, o Maharaj está explicando o nome dessa, dessa maldição feita pelos grandes rishis. Krishna responde: Eu posso fazer isso, mas eu não quero fazer isso. Porque as regras e regulações que eu estabeleço, eu não posso cortá-las, quebrá-las. Ah, hoje em dia é o contrário, os né? Os ministros, os deputados, eles fazem leis que eles mesmos quebram. Né? Hoje em dia, lawmaker is lawbreaker. Quem faz lei quebra lei. As regras são para todos os demais, mas não para mim, porque eu sou um grande ministro. Ministério. Não é megastar. É megastar. Ministério. A fez um jogo de palavras em inglês. Ah, Maharaj diz que, ao contrário, Bhakti Pramod Puri Goswami dizia, olha, essas escrituras aqui estão cheias de instruções. Elas são todas para mim. Se você quiser aceitá-las também, você pode, mas eu não vou obrigar ninguém. Bhakti Puribu, <coughs> então, é o contrário. O Vaishnava é o primeiro a seguir as leis. Se eu não aplicar as leis em mim mesmo, como que eu posso falar com você? Então, quem faz leis não pode quebrar leis, diz Krishna. Eu estabeleci essas leis, então eu não vou quebrar essas leis. Mas então, no mesmo momento, ele vai responder para o Jai e Vijay, que foram ameaçados a nascer como demônios, eles serão Hiranyakashipu, Ravana, Kamsa. E Krishna diz, eu não vou cortar a maldição de vocês, porque foi dada por um sábio. Eu não posso quebrar minhas próprias regras. O eu Uda vai dizer, eu sei que você faz e desfaz o que você quiser. Você pode fazer e desfazer, mas eu sei que você não quer agora. Entendi. Então, vai responde com esse mantra. Você pode cortar a, a maldição dada pelos sábios, mas você não está interessado em fazer isso, então agora todos os Yadavas se foram e você também quer ir. NAHAM, diz Udhava, mas eu não posso Abandonar teus pés de lotos por uma fração de segundo, uma fração dividida por onze. Essa mesma duração de tempo não é suportável para mim. Preste atenção, Prabhu. Diz Maharaj. Prestem atenção. Por favor, me leve com você. Eu quero ir com você. Por favor, ouça para mim. Todos os teus passatempos, quando você aparece no mundo material, você manifesta lindíssimos passatempos. Por quê? para liberar todas as almas condicionadas e esses lindos passatempos você manifesta para que os sábios possam falar dele e que as almas condicionadas que se sentem atraídas se libertem da ilusão material Bhajati Tabo Todos esses passatempos, você está manifestando esses passatempos pelo benefício de todo, de todo este mundo. E se alguém ouvir, nosso ouvido é como um copo, como uma taça. Se Chega o néctar, nós bebemos o néctar com os ouvidos, assim como bebemos néctar com a boca. Então quando ouvimos esses passatempos que são tão cheios de néctar, nós bebemos esses passatempos e nos nutrimos deles. De alguma maneira, se uma alma condicionada tiver a oportunidade de ouvir, o seu Amritamaikata. Seu Harikata que é a fonte de todo o néctar. Eles deixarão todos os outros desejos. Eles vão esquecer seus filhos, seus netos, seu dinheiro, sua posição, tudo eles vão esquecer. Porque o Senhor Supremo não vem sempre ao mundo. Essa é a nossa oportunidade. Swamrupa Bhagavan não vem sempre, ele vem muito raramente. Mas às vezes o Senhor Supremo manda algum mensageiro. Mas o Senhor Supremo vem em formas de diferentes avataras. Os 24 avataras, Kurma, Matsya Varaha. E rupa a forma original de Krishna, raramente vem. Como ele, ele deixa, ele manda mensageiros. Jesus Cristo disse, eu sou o mensageiro do Senhor. E nos os muçulmanos também diziam que Maomé era o mensageiro do Senhor. Mas o Senhor não veio pessoalmente. Mas aqui em Mayapura nós temos algo muito especial. O Senhor Supremo não mandou um Avatara. O Avatara pode fazer muitas coisas, mas eles não fazem em infinitas lilas. Algumas liras eles fazem, sim, mas os passatempos, como os passatempos de Krishna, são inconcebíveis. Os passatempos de Krishna são muito saborosos, muito abençoados. Nós sentimos quando ouvimos, mas quando eu leio os passatempos de Krishna, nada pode ser comparado nós ouvimos o Krishna Aguila, nós não podemos nos comparar com nenhum outro passatempo. Krishna é único. Então, Udhavadji Maharaj, se algum desejo estiver ainda no coração, eles não podem continuar Aqueles que escutam Harikata vão acabar se livrando de todos os seus desejos. Eles vão aos poucos desaparecendo. Eu já expliquei isso muitas vezes vocês esquecem. Este verso eu pronunciei e vocês se esqueceram? É um verso muito importante. Então, Nós vamos discutir este verso amanhã. Muitas coisas precisam ser analisadas, eu não quero pular. Então, as almas condicionadas... Nós precisamos deixar os desejos materiais. Eles precisam ir embora. E diz, se você for, me leve com você. E vai fazer um, uma, uma exclamação positiva de emoção. Prabhu, eu tomei tua prachada o tempo todo. o tempo todo. A tua prachada, A tua prachada? nem sempre é. vem na forma do alimento, às vezes ela pode vir na forma do harikata ou na visão, ou na forma de uma guirlanda, uma prachada na forma de uma roupa ou de um asana, de um lugar para sentar. Se Krishna nos der uma ordem, isso também é prasada, também é misericórdia. Dema harikata, isso é... Prachada. Então agora Udhava vai explicar, se explicar com uma emoção muito favorável, muito positiva. Ele vai dizer, ó, oh, por muito tempo eu estava usando toda a tua prashada. Stan, Snanu Kida, Sanadishu. Quando você vai. Você ia dormir, eu massageava as suas pernas. Quando você sentava no Asana, eu sentava na frente, na sua frente. Se você vai no lugar, você me leva com você. Quando você está sentado no Asana, quando você está dormindo, eu estou perto de você. Quando você come o um prachado, eu estou com você. O tempo todo. A vida inteira foi assim. E agora você vai me deixar aqui como? Quando você vai em todos os lugares, quando você é para a Pura ou para Indaprasta, então, veja, está escrito no Bhagavatam: Krishna está sempre com o Uddhava. Qualquer lugar que ele vá. Mesmo na casa de Kubja, que Krishna vai em segredo. Krishna se vai, Kubja queria se associar com o Senhor Supremo, mas não pense em luxúria material ele está tentando desfrutar de, de, de luxúria com uma mulher, não sejam tolos. Ele dá misericórdia a Kubja, ele vai lá para distribuir misericórdia, não tem nenhum tipo de luxúria em Krishna. Por isso que o nome de Krishna é a Prakrita Kamadeva. Ele é o Deus do amor transcendental, não amor material. E Krishna o leva quando ele vai é abençoar Kubja. Krishna não leva todo mundo em todos os lugares. Só Udhava. Vejam que intimidade ele tinha com Udhava. Onde Krishna ia pessoalmente, mesmo sozinho. Onde Krishna Krishna ah, só Udhava poderia ser enviado no lugar de Krishna ninguém poderia ser mandado no lugar de Krishna só Udhava só Udhava poderia representar Krishna em alguns momentos então Udhava vai dizer como que você vai me deixar eu sou seu servo o tempo todo quando você está dormindo quando você conta uma prachada, e agora você vai me largar aqui? Como? Por que diz Krishna? Nós temos que a destruir Maya. O vai dizer, ó oh, Senhor, não é meu falso ego. Mas é verdade. Que tomando tua prachada, ao tomar sua prachada, os teus devotos podem conquistar a ilusão. Podem derrotar é maya. Quando os devotos tomam prachada, facilmente é? eles podem cortar o é? maya. O que Maya pode fazer? Isso então, é um verso muito importante, tente se lembrar sempre. Como a Dvaita Gosai estão falando com, de, com o Guru Nityananda? Está no Chaitanya Bhagavata. Eu não, me lembro, eu não me esqueço nunca, diz Maharaj. Eu sempre me lembro. O Maharaj vai dizer: Maharaj vai dizer. Conquistar Maya é algo simples. Assim. Porque nós, pela tua misericórdia, não temos medo de Maya. Estamos sempre tomando prachada, então, nós não temos medo de Maya. Então, Uda vai, vai nos dar esse siddha. No sentido verdadeiro, se você tomar prachada com todo o respeito, se você ouvir o harikata com todo o respeito, tudo você deve fazer com muito respeito, com pleno respeito. E tudo é prachada do Senhor Supremo. Em todos os lugares tem prachada. A chuva é prachada. Você não consegue receber a prachada? O Ganges é a prachada. A prachada do que foi oferecida, o Dhamma, o Harikata, os devotos, o parikrama. Oh, está chovendo misericórdia, mas você não está vendo a prachada? Porque você está cego? Você acha que a sua vida é triste? Que a vida é pesada? Tolo. Tudo é prachada nós podemos conquistar Maya facilmente. nós não temos que fazer um plano. nós não estamos aqui para ficar brigando com Maya vida após vida. esse é o nosso Bhajana, como cortar maia? Como cortar maia? Mas como que nós cortamos maia? Lutar com maia? Não. Amanhã eu vou explicar esse ponto, que a vida passa com a gente rolando no chão contra a maia, vida após vida. Quando nós vamos fazer vida devocional então? Não vejam que existe esse verso muito importante que eu vou explicar amanhã. Maraja está dizendo que às vezes ele tem que ele tem um fluxo de siddhanta para nos passar e que algum deles passa e ele tem que repetir no dia seguinte com atenção plena de maneira absorta escute essa será a sua última vida, você não precisa nascer de novo. Se você ouvir com atenção plena.